Não vou, mano. O russo vai ficar muito puto comigo. Não esquece os indianos. Ah, mano, é quiser já tem a comunidade inteira, velho. Isso aí já tem. A ah, comunidade inteira já foi, já. Eu não mexo com droga, não, gente. Eu não mexo com droga, com VPN e com NFT. Isso aí eu não mexo, mano. Isso aí eu fico, ó. Oh, passo longe, mano. Passo longe.